Meu nome é Gabriela Eu fiz tratamento de peeling Por causa das minhas estrias escuras Na área da região aqui do bumbum E o tratamento de uma sessão Foi maravilhoso Uma sessão só E já deu pra ver uma diferença enorme Não só nas estrias negras Mas também na, nas claras E na celulite Que deu uma diferença enorme Eu tô muito satisfeita <risos>